Segundo Livro de Enoque O Tronos de Deus Capítulo 22. 1. No décimo céu, Aravot, vi como era a face do Senhor, como o ferro que arde no fogo e que, ao sair, emite faíscas e queima. 2. Assim vi a face do Senhor, mas a face do Senhor é inefável, maravilhosa e muito sublime e muito terrível. 3. E quem sou eu para falar sobre o inexprimível ser do Senhor e sua magnificente face? 4. E não posso contar a quantidade de suas muitas instruções e várias vozes, o trono do Senhor muito grande, que não foi feito por mãos, nem a quantidade daqueles que o rodeiam hostes de querubins e serafins nem seus cantos incessantes nem sua imutável beleza, e quem pôde falar da grandiosidade de sua glória? 5. E devo inclinar-me e reverenciar o Senhor, e o Senhor com seus lábios, disse-me. 6. Tem coragem, Enoque não temas, levanta-te diante de minha face na eternidade. 7. O arcanjo Miguel levantou-se e conduziu-me diante da face do Senhor. 8. E o Senhor disse aos seus servos pondo-os prova, deixa que Enoque se ponha diante de minha face na eternidade, e oi gloriosos curvaram-se ante o Senhor e disseram que Enoque vai segundo tua palavra. 9. E o Senhor disse a Miguel, Vai e despoja Enoque de suas vestes terrestres e engem com meu doce bálsamo, e veste-o com os vestidos de minha glória. 10. E Miguel assim o fez, tal qual o Senhor lhe ordenara. Ele me ungiu, vestiu-me, e o aspecto daquele bálsamo é mais que a grande luz, é como o doce orvalho e seu perfume, suave e brilhante como um raio de sol e olhei para mim mesmo, e eu estava como um de seus gloriosos. 11. E o Senhor convocou um de seus arcanjos chamado Pravuil, mais forte em sabedoria do que qualquer outro arcanjo, que escreverá todas as obras, do Senhor, e o Senhor disse a Pravuil. 12. Traz aqueles livros de meus depósitos e uma pena de escrita rápida, e dá-os a Enoch e da escolha dos livros. De como Inok escreveu, como ele escreveu sua maravilhosa jornada e as aparições celestiais, e ele escreveu 366 livros. CAPÍTULO 23: 1 um. E ele me falava sobre todas as obras do céu, terra e mar, e todos os elementos, suas passagens e cursos, e o tremendo ruído do trovão, o sol e a lua, os cursos e as mudanças das estrelas, das estações, anos, dias e horas, de como se formam os ventos, o número dos anjos e a formação de seus cânticos, e todas as coisas humanas, a língua de cada cântico e vida humana, os mandamentos, instruções, e os doces cânticos, e todas as coisas que são feitas para Serem aprendidas. 2. E pra disse-me, todas as coisas que te disse, temo-las por escrito. Senta-te e relaciona todas as almas da humanidade, ainda que muitas delas já tenham nascido, e os lugares preparados para elas na eternidade, pois que todas as almas são preparadas para a eternidade, antes mesmo da formação do mundo. 3. E tudo se repetiu por 30 dias e por 30 noites, e eu escrevi todas as coisas com exatidão, e escrevi 366 livros. Os grandes segredos de Deus, que Deus revelou e contou a Enoque, e falou-lhe face a face. Capítulo 24: 1 E o Senhor chamou-me e disse-me: Enoque, senta-te à minha esquerda com Gabriel. 2 E eu curvei-me diante do Senhor, e o Senhor falou-me. Enoque, amado, tudo o que vês já pronto, eu te digo que já era mesmo antes do início, pois que tudo isso eu criei do não ser, as coisas visíveis do invisível. 3. Ouve, Enoque, e aceita minhas palavras, pois nem a meus anjos contei meus segredos, e não lhes contei sobre seu surgimento, nem falei-lhes do meu reino infinito, nem entenderam o meu ato de criação, que hoje conto a ti. Deus conta a Enoque como de trevas tão baixas emergiram o visível e o invisível. Capítulo 25 1. Nas partes mais baixas, ordenei que as coisas visíveis descessem do invisível, e a desceu muito grande, olhei-o e ele tinha um ventre de grande luz. 2. E eu lhe disse, parte-te, a e deixa que o visível saia de ti. 3. E ele partiu-se e uma grande luz saiu dele. E eu estava em meio à grande luz, e como a luz se faz da luz, nasceu uma grande era, e mostrou toda a criação, que eu havia pensado em criar. 4. E eu vi que era bom. 5. E dispus para mim um trono e sentei-me nele, e disse para a luz, vai mais alto e firmaste acima do trono, sem um princípio para as coisas elevadas. 6. E nada acima da luz, e aí eu me inclinei e olhei de meu trono. Pela segunda vez Deus chama Archas, pesado e vermelho, para que ele saia do mais baixo. Capítulo 26: 1. Um. E eu chamei o mais baixo pela segunda vez e disse: Deixa que Archas saia com força do invisível. 2. E Archas veio, duro, pesado e muito vermelho. 3. E eu disse: Abre-te, achas, e nasça de você, e ele veio inacabado, uma idade veio adiante, muito grande e muito escuro, aguentando a criação de todas as mais baixas coisas, e eu vi que era bom e disse a ele. 4. Vai para baixo e estabelece-te, torna-te fundação para as mais baixas coisas, e aconteceu que ele desceu e fixou-se e tornou-se a fundação para as mais baixas coisas, e abaixo das trevas nada mais há de como Deus fez-a d'água e rodeou-a de luz, e estabeleceu nela sete ilhas. CAPÍTULO 27: 1. E ordenei que fosse retirado da luz e das trevas, e disse, torna-te espesso, e assim foi, e o espalhei com a luz, e ele tornou-se água, e o espalhei nas trevas, abaixo da luz, e tornei as águas sólidas. 2. Eu as fiz em fundo, tendo como base a luz. E criei sete círculos a partir do interior, e tornei a água parecida com um cristal úmido e seco, igual ao vidro e formei um círculo de águas e outros elementos. 3. E mostrei a cada um deles o seu caminho e ordenei o movimento de cada uma das sete estrelas em seu céu, e vi que isto era bom. 4. Dividi a luz das trevas. E disse para a luz que ela seria dia e as trevas noite, e houve noite e manhã no primeiro dia. A semana na qual Deus mostrou a Enoque toda a sua sabedoria e poder, durante os sete dias, de como ele criou todas as forças celestiais e terrestres e todas as coisas que se movem, até chegar ao homem. CAPÍTULO 28 1. Tornei então o sólido círculo celeste e ordenei as águas que estavam abaixo do céu, que se juntassem em um mesmo lugar, em um todo, e que o caos se tornasse seco, e assim se fez. 2. Das ondas criei pedras grandes e sólidas, e da pedra juntei o árido, e chamei o árido terra, e o centro da terra chamei de abismo, ou seja, o sem fundo. 3. Juntei os mares no mesmo lugar, e uni-os com uma cadeia. 4. E disse ao mar, Vê, dom de teus limites eternos, e tu não haverás de libertar-te de tuas partes constituintes. 5. E assim criei depressa o firmamento. 6. A este dia eu próprio chamei de primeiro criado, domingo. Depois veio a noite, e outra vez amanhã, e foi o segundo dia. A essência do fogo. Capítulo 29 1 um. Para todas as hostes celestes imaginei a imagem e a essência do fogo, e meu olhar olhou a pedra muito dura e, do lampejo do meu olhar, o relâmpago recebeu sua natureza maravilhosa, que é tanto fogo na água como água no fogo, a água não apaga o fogo, nem o fogo seca a água, no entanto o relâmpago é mais luminoso do que o sol, mais suave que a água e mais firme do que a pedra. 2. E da pedra extraí um grande fogo, com o qual criei as ordens de dez hostes de anjos incorpóreos, e suas armas são de fogo e seus trajes, uma chama candente, e ordenei a cada um que se colocasse em sua posição. De como Satanás foi, com seus anjos, precipitado das alturas. 3. E um dos anjos, tendo saído de sua hierarquia e se desviado para uma hierarquia abaixo da sua, concebeu um pensamento impossível. Colocar o seu trono acima das nuvens que se encontram sobre a terra, para que seu poder se igualasse ao meu. 4. Precipitei-o do alto com seus anjos, e ele pôs-se a voar por cima do abismo, continuamente. A criação de todos os céus, e assim se fez o terceiro dia. CAPÍTULO 30 1. No terceiro dia, ordenei a terra que produzisse grandes árvores frutíferas e montanhas de sementes para a semeadura, e implantei o paraíso e cerquei-o com guardiões armados, como anjos flamejantes, e deste modo criei a renovação. 2. E veio a noite, e da manhã se fez o quarto dia. 3. Neste dia ordenei que se fizessem grandes luzeiros nos círculos celestes. 4. No círculo mais elevado, coloquei a estrela cruno, no segundo círculo coloquei Afrodite, no terceiro Ares, no quinto Zeus, no sexto Hermes, no sétimo a lua adornada com as estrelas menores. 5. E no círculo inferior, coloquei o sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelas para iluminar a noite. 6 e para que o sol pudesse deslocar-se de acordo com cada animal do zodíaco, decretei a sucessão de doze meses com seus nomes e duração, seus trovões, suas marcações de tempo e sua sequência. 7. E da noite e da manhã se fez o quinto dia. 8. No quinto dia, ordenei ao mar que produzisse peixes, e criei aves emplumadas de muitas espécies e todos os animais que rastejam sobre a terra, os de quatro patas que andam na terra e criei aqueles animais que levantam voo, ambos macho e fêmea, e toda a alma respirando o espírito da vida. 9. E da noite e da manhã se fez o sexto dia. 10. No sexto dia fiz uso da minha sabedoria para criar o homem de sete graus de densidade. 1, um, a sua carne da terra, 2, o seu sangue do orvalho, 3, os seus olhos do sol, 4, seus ossos da pedra, 5, a sua inteligência da vivacidade dos anjos e da nuvem, 6, suas veias e seu cabelo das plantas da terra, 7, a sua alma do meu sopro e do vento. 11. E dê-lhe sete naturezas. A carne para a audição, os olhos para a visão, a alma para o olfato, o sangue para o tato, os ossos para a resistência, e a inteligência para a doçura e o regozijo. 12. Formulei uma máxima adequada. Criei o homem da natureza invisível e visível. 13. De ambas provei sua morte, sua vida e imagem, ele conhece o poder da palavra como algo criado, pequena na grandeza e grande na pequenez. 14. E coloquei na terra um segundo anjo, nobre, grande e glorioso, e o designei como governante na terra para que tivesse a minha sabedoria. 15. E não havia ninguém igual a ele entre todas as criaturas existentes. 16. Dei-lhe um nome baseado nas quatro partes componentes, do leste, oeste, sul e norte, e designe-lhe quatro estrelas especiais, e o chamei pelo nome de Adão e mostrei-lhe os dois caminhos, o da luz e o das trevas, e disse-lhe, 17. Isto é bom e isso é mal, para saber se ele nutre amor ou ódio por mim, para saber quem dentre sua gente me ama. 18. Pois conheço sua natureza, mas ele próprio não enxergou, portanto, por não tê-la enxergado, ele pecará mais, e eu disse, além do pecado, que a senão a morte. 19. Mandei-lhe um sono profundo e ele dormiu. 20. Tirei-lhe uma das costelas, e com ela criei uma mulher para que a morte lhe viesse através desta sua mulher, e tomei sua última palavra e coloquei-lhe o nome de mãe de todos os viventes, ou seja, Eva.